Quem é Jesus? Como falar com ele? Ele realmente existiu? Por que dizem que ele morreu por mim? Ouço falar tanto dele, mas afinal, quem é ele de verdade? Durante toda a história do mundo, muitos já se autoproclamaram Deus, mas há dois mil anos atrás nasceu um menino dentro de um estábulo, de forma simples. Durante sua vida fez milagres, curou a cegueira, hemorragia, deficiências, levantou-se contra a desigualdade e a injustiça. Ele era Jesus. Ele foi questionado muitas vezes. Quem é você, Jesus? Mas ele perguntava de volta, O que dizem os homens quem eu sou? Alguns o chamavam de profeta, outros de revolucionário. Cremos que Jesus é o único caminho para Deus. Quando Jesus foi questionado quem afinal ele era, respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Mas afinal, o que isso significa? Quando Deus nos criou, criou também o livre-arbítrio, para assim termos a escolha de viver com ele ou viver sem ele. Mas ao nos oferecer a liberdade, o mal surgiu em nosso coração, junto com egoísmo, a inveja, a arrogância, só que todas essas coisas nos afastam e ofendem ao nosso Criador. Para que esses erros fossem perdoados e vivêssemos nos relacionando com ele, precisávamos de um ato de redenção do tamanho de Deus, e isso só era possível através de Jesus. E por causa do amor incondicional de Jesus por nós, ele escolheu entregar a sua vida e tirar de nós a culpa por ofender ao Criador. Muitos ainda duvidam da divindade de Jesus. Mas se ele não era Deus, como pode fazer tantos milagres? A ideia de que Jesus era Deus não foi inventada pelos cristãos. Pelos relatos bíblicos, ele foi considerado Deus enquanto ainda estava vivo. Também não é possível a ideia de Jesus nunca ter existido, porque além da Bíblia relatando toda a sua biografia, existem diversos textos gregos, romanos e judeus relatando a sua existência e suas ações. Jesus falou que é o único caminho, a única verdade e a vida. Então se aceitarmos que Jesus é de fato quem ele proclamou que era, então percebemos que a nossa vida só pode ser encontrada nele. Se você confessar que Jesus é Senhor e crer com todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E para conversar com ele é simples, é através de uma oração. Se você tiver mais alguma dúvida, nos envie uma mensagem clicando no botão da tela. Temos pessoas prontas para te ouvir e te ajudar.